vi que seu nome é Marcelo Jackson Pacheco. Muita gente pergunta por que eu escolhi mestre. Vou te contar. Ah, não sabia dessa coisa de dança, não? Foi bailarino? Sim, é eu que fui é? bailarino. Estudei seis anos de piano. Estudei seis anos de balé clássico. De sapateado americano. E daí tem uma nova geração. Cheia de novidade, cheia de coisa pra mostrar. Com humor completamente diferente do que eu, Rafinha, Danilo. Da que a gente fazia. Tem mulheres comediantes com uma voz que tá chutando a porta e falando, não, não, não, não é, elas é. estão aqui para Chegamos para ficar e vamos contar é. a história da, da nossa versão agora, Exatamente, né? é. é a terceira, a antiguidade, que é a carta da rainha. E ela cumprimentando pelo centésimo décimo aniversário da vida da família do meu avô para o Brasil. Meu pai tinha um fusquinha verde, a gente tava no, no ouvindo pelo rádio, sabe o quê? O cara chegando na lua e a Vera Fischer, no concurso de Miss Universo. Eu adoro viajar Sim. pra mim. Se me tirar meu carro e, me e não me levar num aeroporto, eu fico triste. Se eu ficar com Alzheimer, vai ser uma sacanagem. Porque eu lembro de coisas de 1960. Né? Prontos para mais um Fundo do Baú? Tá começando agora com esse grande ator, com esse grande humorista, Marcelo Mansfield. Vocês viram aí que o papo foi divertido, foi ótimo. Então, já pode deixar seu like, já pode compartilhar esse vídeo para mais pessoas acompanharem essa conversa e para mais pessoas conhecerem o canal também. Marcelo Mansfield, esse é um nome artístico. E eu Sim. já vou começar aí a nossa conversa. Marcelo, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu vi que seu nome é Marcelo Jackson Pacheco. Exatamente. Eu sei tem aí ancestrais ingleses, não sei não, se eu... são da nobreza. Você pode explicar isso pra a gente. Muito bem-vindo. São, são da pobreza, não são da nobreza. <risos> bem, obrigado pelo convite, adorei, fiquei feliz da vida. Então, é, é, eu sei, muita gente me pergunta por que eu escolhi Mestre. Vou te contar. Eu tive, quando eu fui me registrar como ator, a presidente do sindicato na época era Lélia Bramo, maravilhosa, né? uma das maiores atrizes que esse país já teve. E tinha um Marcelo Pacheco, ator. Então eu não podia me chamar Marcelo Pacheco porque é, já tinha um. E na época a maior estrela do mundo era Michael Jackson. Então eu falei: não vou chamar o Marcelo Jackson, não vai achar que eu estou roubando o nome dele. E eu sempre gostei muito de uma atriz chamada Jane Mansfield. E eu falei, e sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito da Catherine Mansfield. Então eu peguei o nome Mansfield e ficou. E outra coisa também que aconteceu, eu fazia Super 8 na época. Uh, Super 8 é aquele cinema uh, dos anos 80, que era uma, uma, um rolinho pequenininho e tal. Sim, okay. era uma câmerazinha pequenininha, Sim, Exatamente, né? como as que a gente é. tem hoje. E aí uh, eu fui a um festival de cinema e eu fiz um filmezinho sobre a Jane Mansfield que era uma, uma animação e tal. E eu, no, no mesmo festival estava o Jaime Monjardim com um filme sobre a Maísa, que era a mãe dele. Então as pessoas, para brincar, falavam é o filho da Maísa o filho da Jane Masford. E daí ficou o nome. E é isso, né tem me dado sorte. Eu tenho eu, eu, feito uma carreira bastante estável durante todos esses anos. Eu me, me registrei em 79. Mas aí eu fui dar aula na prefeitura num projeto que era lindo, que chamava Educação pelo Cinema, que era um projeto do Cláudio Cães. São Paulo, Depois, né? Estamos falando em São, em São Paulo, Paulo que você Paulo. nasceu aqui, né? Nasci em São Paulo, capital. Eu sou o demônio da garoa. E, é, e um comercial aqui, um teste na Tupi ali, sabe? De vez em quando... Vez em quando. E, mas no, eu comecei profissionalmente, eu abandonei todos o, a, a periferia do negócio, em 85, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, então, como ator. Aí eu não, não dava mais aula de dança, não dava mais aula de cinema, nada, era só voltado ao, à atuação e à produção, direção, porque no Brasil a gente tem que fazer de tudo, ah, né? Não tem outro de jeito. tudo. E, enfim, no começo de carreira é maravilhoso fazer de tudo, ah, né? Porque é um aprendizado espetacular. Não sabia dessa coisa de dança, não? Foi bailarina? Sim, ou como é que é? Eu fui bailarina, eu estudei seis anos de piano eu estudei seis anos de balé clássico, é, fiz sapateado americano, e daí eu dava aula de sapateado de dia, e à noite ia para o curso de teatro da Miriam Muniz. Sabe assim, você ia fazendo umas coisas, para cá, para lá, eu tinha um amigo que fazia o curso da Berta Zemel, que era um curso também muito badalado, aí a gente se encontrava no final de semana para ler texto, para fazer... Isso é uma coisa que eu estou achando que hoje em dia não sei como é que está, mas a minha turma da época, nos meus 18, 20 anos, a gente tinha muita curiosidade para entender o teatro, a televisão, como é que funcionava. Eu fiz um, uma, um teste para tupi. Estava já indo mal das pernas, mas fiz um teste para tupi para uma novela que chamava Drácula. Então, assim, sabe, você ficava meio, a gente estudava muito, lia muito texto, andava com o livro do Stanislavski debaixo do braço, Aí, quando você vai trabalhar, você vê que não tem nada disso, né? <risos> que é muito. que é só. era prática mesmo, no dia a dia. Não tem essa história de teoria nenhuma. Mas foi muito maior. E a Miriam Muniz era uma pessoa que era. Na verdade, quem mais dava aula? Acho que era o filho dela que dava aula para a gente. Mais do que ela. Mas era o curso da Miriam Muniz. Então era muito legal, né? Que bacana, que bacana, que curioso. Bom, em televisão, você falou aí de comercial. Você já fez. Hum. Mais de 500 Sim, fiz muito, por baixo. A Nestlé exageradamente apresenta o puro, o macio no ponto, o sensacional, desabusado, peripatético, ilustre, polivalente, o delicioso doce de leite, Nestlé. Você já fez diversas uh, novelas. Programas de televisão, acho que tem gente que te conhece desde criança até adulto, porque você já passou. É. Eu tenho aqui uma lista, gente, para vocês terem uma ideia, uma lista curtinha, rapidinha, tá? Hum. É, Castelo, o Uxi. Ratimbum. Castelo, não fiz. Eu fiz ah, um o Ratimbum, é. Já emendou no X tudo. Tem o Zorra Total, uma coisa mais recente, mais recente ainda. O Agora é Tarde, que você fez uhum. tanto com o Danilo quanto é. com o Rafinha. Eu sou admirador então, agora... da sua sabedoria. Obrigado. Tá bom? É, por isso chegou a hora do Marcelo Mencio de Resposta Oba! Tá bom? Manda! Eles não lembram a música mais. Eles não lembram mais a musiquinha, você reparou? É eu que pedi para parar, foi eu que pedi. Eu acho que você não merece essa moral toda. Você já teve programa seu na televisão, o próprio programa seu? Sim, Marcelo seu. Mestre de Show. Mais recentemente, na verdade, eu fui fazer um projeto que era muito legal, da Sandrinha Nemberger, que chamava Como Será? Esse projeto, eu, na época que tinha acabado de fazer 60 anos, propus para eles, para a Globo, que tal falar sobre fazer 60 anos, né? Como é que é a vida depois dos 60 para quem se sente com 20? E aí eu, eram vários temas, inclusive minha cunhada me ligou de uma coisa que era muito legal, falou, não existe moda para uma mulher de 60 anos. né? Então, assim, eram vários assuntos, esporte, literatura, moda, tudo, esse projeto. Então, logo que eu saí da Band, eu fui com um projeto meu para a Globo fazer lá com a e como será. Aí depois, na sequência, eu fiz... É, duas séries para HBO Max, que era O Negócio, onde eu fazia o pai de uma das protagonistas. E depois eu fiz A Vida Secreta dos Casais, que é um projeto do, do Richelli e da Bruna Lombardi. É, depois fui fazer, fiz uma série de dois ou três filmes, inclusive um que muito badalado na Netflix, que se chama Amor Sem Medida, Leandro Hassum, Juliana Paz, que faz Minha Filha, Não Pergunta quem fez esse cast, mas a mãe era de <risos> então, é, então na verdade é, o, e o Agora é Tarde sair em 2014, 2015 faz muito tempo, eu nem conto como Sim. sendo uma coisa, uma coisa recente não, exato, é tem coisa... além, paralelamente a TV, tem é, o, o, a questão dos filmes que Sim, sempre o teatro, que esteve presente né? na sua vida, e o próprio teatro. A gente começou é. aqui é, com a Grace Janoukas, que foi sua parceira, colega ali também, no famosíssimo Terça Insana, entre tantos é. outros espetáculos que você já uh, participou, protagonizou. Inclusive, é. um fato muito curioso, é, abrindo aí o baú, é que você foi um dos responsáveis, <risos> se não o responsável, por trazer a, o stand-up para o Brasil. Exatamente, que era é uma comédia americana, eu, eu uhum, imagino que é. tinha nascido lá, não sei se inglesa, americana, mas enfim, você trouxe esse, esse uh, formato, né? formato é, para cá. Uma coisa que aconteceu foi o seguinte: que tinha esporadicamente o Jô Soares, você deve ter ido assistir, fazendo Teatro de Cultura Artística, Vejo Gordo, o Devas lá nos anos 50, o Chico Anísio fazendo Fantástico. Era coisa solta. Eu, junto com o Cláudio Torres Gonzaga e mais alguns. A gente juntou um grupo de comediantes para fazer shows de stand-up. Então tinha o Clube da Comédia em pé no Rio de Janeiro, tinha o Clube da Comédia aqui em São Paulo, que era o nosso, tinha o Diogo Portugal com o um festival chamado Risorama, que era um festival que reunia muito pessoal do stand-up. Então, assim, é o que eu digo que é foram faz 17 anos que a gente começou com isso. Agora eu estou saindo fora, agora eu vou fazer outras coisas mas na eu sou muito eu, eu sabe o que acontece eu não sei se você pensa assim a gente precisa se renovar não é eu, eu, assim eu chego uma hora que eu fico ah eu, me dá preguiça e aí eu vejo isso é uma coisa uma preguiça de fazer outra coisa tem uma nova geração talentosíssima cheia de novidades cheia de coisas para mostrar com humor completamente diferente do que eu Rafinha, Danilo, da que a gente fazia no começo do stand-up e que está na hora deles. Então, é, eu acho que é obrigação de pessoas como eu, a Grace e tudo mais, passar o bastão. Né? A gente sim, tem que sim. vir novas você pessoas. Acha que, que esse formato de repente é, também tudo evolui, né? A internet está hum. aí é, trazendo mudanças a cada minuto. Uhum. É. Você acha que esse formato de stand-up ele já esgotou ou não? Não. Ou, não, não o talento da pessoa é que faz é, o negócio acontecer. É isso, mas é exatamente isso que a gente está falando. Né? Agora está renovando, vai vindo gente nova, gente nova, novas piadas, novas fórmulas de, de, de construir uma, uma piada, de construir um espetáculo. Então, eu acho que com, tem uma coisa que eu acho muito legal, que no começo tinha muito pouca mulher fazendo. Né? Tinha, e, e, e se você pensar historicamente, tinha a Darcy, era das poucas que faziam, né? É, quando a gente começou, tinha uma ou duas, a Marcela Leal, a, a Carol Zócoli e tal. E agora tem um monte de menina fazendo textos maravilhosos, falando coisas que eu acho que eu digo que é ter uma voz, né? A mulher uhum. dos anos 2020, essa década, tem mulheres comediantes com uma voz que está chutando a porta e falando: não, não, we are here to stay. É? É. Aqui chegamos para ficar e vamos contar é. a história da, da nossa versão agora é exatamente, né? é. e você sabe uma coisa curiosa na França, nos Estados Unidos a maioria é, é homem porque nos Estados Unidos a gente acha bonitinho mas é bem atrasado também né? Verdade. Vamos tem, falar a Handler, tem a Chelsea Handler tem a como é que ela chamava, aquela que faleceu há pouco tempo, que eu amo, até assisti em Nova York a mais velha, yes. John Rivers, John Rivers. Ah, maravilhosa tem, deu um monte mas na França, o a comédia de stand up na França é só de mulher. Tem poucos homens. Olha. Não é, não é curioso, não é legal a França, não é que foi o país que inventou a mulher moderna, praticamente. Sim, a D'Arc é de lá. não é, não é legal. <risos> É? Sim, né? Então, assim. Acho que talvez essa... a nossa primeira heroína, né? A Joana sim, Dark, sim. né? É. é. é. Que Agora, você vestindo vê. de homem, né? Tem essa também. Pois é, Hoje os tempos mudaram, graças a Deus. Você né? sabe, Marcelo, falando em tempo, é, e abrindo aqui essa questão dos objetos, a gente sempre pede para os nossos entrevistados trazerem três objetos de recordação objetos que tenham marcado a sua vida de alguma maneira, que te tragam memórias importantes. E, uh, e eu sei que um desses objetos, na verdade, não só um, achei até isso curioso, dois dos seus objetos têm é. a ver com o tempo. Né? E eu queria, então, que você mostrasse uhum. esse para a gente, lembrando, o pessoal, de deixar o like, não esquecer de deixar uhum. o like aqui para a gente. Vamos abrir o baú agora é. do Marcelo Mansfield. De deixa o like e vai no, na, no meu YouTube, que eu estou começando a movimentar ele. Bom, é... é o Canal K, a gente vai falar disso já, já, certo? Deixa eu te falar Bom. uma coisa séria. Gostaria de você falar isso, porque como você falou para mim, a gente tem uma coisa saudosista. Na minha cabeça já vem o tempo, não Olha. é? Porque, como eu não sou saudosista, quando você falou, eu falei, nossa, eu tenho um monte de coisa aqui que são de tempo mesmo. E eu vou começar mostrando o relógio da mamãe e do papai. Esse relógio aqui, que foi presente de casamento do padrinho do meu pai. Então, é curioso. A curiosidade é hoje em dia mas nem em chá de, de cozinha você dá mais esse tipo de coisa, né? Em chá de bar você não, não dá mais nada. E era presente de padrinho, não é? E é um relógio, então, obviamente, 1952, e você vê que ele tem um design ainda meio art deco, assim, ele é todo... Total, bonito. uma madeira é... linda, né? Não é uma, é uma coisa tão elegante, né? É tão elegante, tão elegante. E isso aqui na minha casa era o relógio que a gente usava. Aí você há de perguntar. Por que está que meia-noite ou meio-dia? Porque diz que você não pode deixar... Ele não funciona. Ah, então, sim. diz que você não pode deixar o relógio parado. Então, para deixar sempre ao meio-dia ou meia-noite, no, no 12, né? Porque aí não atrapalha a, a vida. Isso para quem acredita... Cadê? Tem é isso, aqui. olha só. É, e você acredita? é supersticioso também? Não, ou just in não, case, não. Né? Vai não, aqui. não. Não, mas como eu fui, eu fui seguindo os princípios do Feng Shui, mas eu não sou ah. nada supersticioso. eu, tô achando, eu acho tudo... Imagina, você só segue o Feng Shui. Não, o Feng Shui sabe o que eu sigo? Porque é aquela coisa, aquela brincadeira que as pessoas falam. Mas não, você vai deixar os seus móveis virados para onde? E aí uma amiga minha, que é reikiana, tal, eu fiz reiki e tal, ela falou a, a sua mobília tem que estar sempre para a porta, está né? tudo virado... Não sei o que, e os relógios marcados meia-noite ao meio-dia. Que bacana. Então, tá e tem outro relógio ainda, né? Esse tem então foi o um presente de casamento dos pais da década de, que você falou o quê? 20, década Não. De 50. 50, isso. Esse Nossa, aqui. cuidado! Olha que maravilha. Eu vou te contar só, mas eu vou deixar ali de lado, viu? Fotografou, guardou? Pronto. Maravilhoso. A minha avó. Nasceu Nossa, em mil, eu tenho uma mil... história sobre relógio assim também que eu já vou te contar. Ah, então, a minha avó nasceu em 1900 e 1893. E ela foi aos 16 anos surgiu, quando ela tinha 14, 15, 16 anos, surgiu uma das pouquíssimas profissões para mulher no Brasil daquele período, começo do século XX, que era telefonista, ou mulher ou era professora, não é? Dona de casa, Sim. empregada doméstica, não tinha grandes coisas. E a minha avó foi logo de cara. Ela seria hoje uma pessoa de TI, né? Porque ela foi para a tecnologia Nossa, da época que era o telefone. E é muito engraçado porque ela falava, né? Ela falava para ir trabalhar tinha que ir a tia, a, a irmã mais nova, ia junto, porque uma mulher não podia andar sozinha na rua. Coisas né, absurdas. E daí, quando ela estava entrando na Companhia Telefônica de Campinas em 1909 quando ela tinha 16 anos, eles estavam jogando esse relógio fora, porque estava quebrado. E ela achou bonito, ela falou, ah, deixa eu guardar, dá para mim, e pegou para ela. E esse relógio foi para a casa dela, funcionou até 1975, quando ela morreu, e aí veio para mim de herança, porque eu sempre gostei muito desse relógio. Então, ele é um relógio que tem cento e... 130, 40 anos, 140 Uau. anos, 130, né, Do 90, de 1900... Digamos que ele de 1900. Tá. 122 anos, vai. Isso, e, isso. E só que daí eu mandei restaurar, né? Eu arrumei direitinho e ele também não funcionava mais. Desde não. eu acho que Não, teve é uma coisa curiosa. Eu tinha ele na minha no meu outro apartamento como relógio funcionando. E um dia o meu irmão foi para lá e eu, e eu tava minhas sobrinhas foram lá dormir, não sei o quê, e o barulho começou a incomodar ele. Ele foi lá e parou o relógio, nunca mais funcionou. Acredito. Então, não, mas pelo menos daí virou obra de arte da casa. Sim, com certeza, é. relíquia é. da família. né relíquia Agora você família. sabe que a minha história, com relógio muito parecido com esse, também muito antigo, provavelmente dessa época, uhum. eu não, não, não sei te dizer, talvez um pouquinho mais tarde, 1920, também era da bisavó, da minha bisavó. Estava uh, em Brasília, na casa dos meus pais, e a minha mãe mandou restaurar, porque essa parte ali do visor, do, da, da hora em Romanos, números romanos, estava descascada tal. Ah, mandou, mandou reformar. Você acredita que tiraram a parte antiga e colocaram um papel novo? Ah, Ai, acabou! com o relógio não, esse E até um hoje restauro, ele um funciona, tem que dar a corda, eu tenho um vídeo da minha mãe que já faleceu, ela me explicando, eu fiz questão de gravar para saber como é que fazia funcionar, uh -huh. mexia lá, né mas você acredita, acabou com o relógio, ele não, trocou, é, uhum. puxa. Agora você gosta, mas, de... você, você confia em relógio, não é que eu não confio em relógio, tem uma piada que fala assim, eu não confio em relógio porque tem um ponteiro maior que o outro. Esses, uma tem, né? dessa. Não, esses tem, né não e é uma coisa todos estranha. né na verdade tio todos, claro né? é, é. mas assim eu não sinto falta de ver esses relógios funcionando porque para mim eles viraram objeto de decoração sim não é? não, sim não, que não bacana vê, agora me fala então desse, do, do Jackson. Jackson então, o onde, Jackson então o Jackson é a ter, é a terceira a antiguidade que é a carta da rainha Está aqui, ó. Essa aqui, ah, a, a, origi a original está num quadro que eu te mostrei ontem. Essa aqui é uma Sim. que é o seguinte, o meu, a família do meu avô veio para o Brasil em mil, oito, 1908. Então, ah. em uh, 2017, uh, eles mandaram a rainha, a rainha, né, escrita por Mary, essa Mary Morrison, que é uma, The Honorable Mary D. Morrison, que é uma Lady in Waiting, né, que seria uma dama de companhia da rainha ah, vários vídeos vi... se você vê os, os vídeos da rainha ela tá junto sempre e, e aí mandou então essa carta de que a rainha que deseja uh, que me escrever para agradecer porque eu tinha mandado aí isso há muitos anos atrás há séculos atrás tinha tem os registros né de quem vem embora e aí ela cumprimentando pelo centésimo décimo aniversário da vinda da família do meu avô para o Brasil e dizendo aqui que é, como é que ela pôs aqui centésimo décimo aniversário de chegado do Brasil dos seus ancestrais que tra... que viajaram da Inglaterra para estabelecer uma nova casa é, e trabalhar numa série de ocupações porque aí vem a história de novo do relógio o meu avô veio para o Brasil em ele também tinha 16 anos ele chegou aqui, eles foram trabalhar numa loja que eu acho que você não lembra, que se era de Brasília, você não vai lembrar. Chama loja Clark, que era loja de sapato. Uma loja de sapato inglesa. E o não. meu bisavô era mestre sapateiro. E o meu avô, é, logo também entrou no negócio do, do da telefonia e ele veio, começou a trabalhar na Standard Electric. E assim uhum. que ele conheceu a minha avó. Porque ela era... Telefonista-chefe da Telefônica de Campinas, e ele era um técnico em telefonia, e dali se conheceram, e 110 anos depois da, da chegada dele aqui, veio a carta da rainha do Castelo de Windsor. Né? Ela, não, não é para qualquer um, não. E que é gostado, legal, assim, né? né? É muito legal, e assim, e daí você vê que é um mundo à parte, né? Pessoas, assim, é uma vida, aquela redoma que eles vivem, eles estão são carinhosos com a colônia, com as, as pessoas que, que migraram, que vieram para fazer outras coisas em outro país. E tem uma outra carta, essa é de 1917, é, que a gente perdeu, que era uma carta do rei, que era o avô da rainha Elizabeth. Tá. Que é o seguinte, o meu avô é que é o inglês, ele se... Como é que chama isso? Ele se. Quando vai para a guerra. Se alistou. alistou. Se alistou para a guerra e o rei mandou uma carta para todos os ingleses que moravam no Brasil, na Argentina, onde fosse, agradecendo e dizendo que é, estariam, eles, eles, eles seriam mais úteis trabalhando pela paz nos países que eles escolheram viver. E essa ah. carta, o meu tio, até os 97 anos, guardou. Morreu, sumiu. A gente não sabe onde está. Uma pena, Puxa, né? Que pena, né? Porque é, daí ia é pôr uma do lado da outra. Nossa, da demais. Do rei. Dela. Nossa. Sensacional. É? Chiquérrimo. Rei da rainha. Agora, você Exatamente. me disse que não é de guardar. Objetos que não é saudosista, mas essas histórias você a gente vê que você tem, inclusive, orgulho: a carta, os relógios, ah, a família, né? Os avós, uhum. bisavós, a história é. mesmo. Uhum. É, eu, não, eu não é que eu não gosto de guardar, eu, por exemplo, eu tenho aqui o joguinho de chá da minha mãe, sabe essas coisas? Você acaba guardando. Eu não sou uhum. saudosista. Eu, eu, assim, por exemplo, você me falar, você gostaria de viver nos anos 10, 20? Não, não gostaria. Eu gosto de viver hoje. Amanhã, eu gosto de viver amanhã já. Já estou pensando quando é que a gente vai acabar aqui para jantar e dormir. Mas, sabe Entendi. assim, eu, eu não sou saudosista nesse sentido. Eu não tenho Entendi. saudade dos anos 80, quando comecei a carreira. Não, eu lembro ah. tudo. Ah. Mas, assim... E dos filmes? Porque eu sei que você tem aí também, que você me mostrou uma curiosidade, uma, hum. uma revista de filmes antigos, é, olha, é. e a filme o quê? Isso aí era filme mudo. Isso é, não, isso aqui é o, o chama Cinearte Álbum. O Cinearte era editada pelo Ademar Gonzaga, dono da Cinédia. Não é? A filha dele até hoje mantém os arquivos lá, ah. a edição de 1929. Nossa, então sim. tem era o começo do cinema falado, ali aí tem a propaganda da Metro Goldwyn Mayer logo de cara. Tá. E quem me deu esse livro não tem nada a ver com vó, com nada. Sabe quem que me deu? Felipe Fogosi. Olha, o ator. O ator Felipe Fogosi. Ele me deu de presente isso, ele achou em algum sebo e me deu de presente. Então é isso. É um livro com. com olha, Fotos das Estrelas, Florence Vidor Não é? Então, assim, se você quer. Se você tem, ah, mas e tem a propaganda aqui da, do mapping. Não é? Se você quer é, ver coisas do cinema, olha aqui, Alice White. Aí é tão engraçado porque você fica pensando hum, vou fazer um filme de época, deixa eu ver como é que os caras se vestiam. Deixa eu ver, não é, A gente vai procurando coisas. E algumas que são conhecidas, né? que a gente vê aqui, John Crawford, essa Sim. Do, assim cinema. Clara Bow, que era a maior estrela, né? icônicos, é. Né? é, Clara é. Bow. Então tem muitos, uh, tem... inclusive aqui acho que tinha Dalia Torá, a Lia Turá foi a primeira atriz brasileira a ir para Hollywood com o, o Build Up, né, que eles falavam, de construir uma estrela. E ela foi a primeira brasileira para ir. Eu não estou achando nada. Olha a só! E Precisamos ela... contar a história dela, hein? Eu acho que pouca é assim, gente ouviu falar. Pouca gente ouviu falar. Eu conheci porque eu ganhei uma bolsa chamada Bolsa Vita. Você lembra da Bolsa Vita? Já não, não. existe mais. Eu ganhei em 93. E, e era para estudar a vida da Lia Torá, porque a, a história é o seguinte: vamos fazer um concurso para trazer uma atriz brasileira, um ator brasileiro, uma atriz italiana. Uma, tudo, daí você vai estudar, é tudo mentira. A história era, começou o cinema falado e eles falaram: "E agora? Quem a gente vai fazer com esse público do Brasil, da Argentina, esse mercado todo latino-americano? Tem alguém vir falar português aqui?" coincidentemente Rodolfo Valentino tinha acabado de morrer dois anos antes então eles inventaram um concurso de beleza para levar para criar estrelas para Hollywood e ela foi ela era milionária ela ela ganhou em segundo lugar quem ganhou quem ficou em segundo lugar foi a Pagu olha que Sim. boa essa história e então assim e aí ela foi ela ficou em Hollywood até 1932 33 e voltou para cá, o marido era um chamava Conde de Moraes, então tinha dinheiro. E ela, okay. infelizmente, a parte triste, a parte triste sabe qualquer é, que ela uh -huh. se juntou aquele movimento integralista, de extrema-direita, do governo Getúlio, aí estragou. E, no fim da vida dela, ela foi convidada pela Norma Bengel para voltar ao cinema e ela fez um filme chamado Confissões do Frei Abóbora, que ela fazia mãe do Tarcísio Meira, e aí eu lembro que eu fui falar com a Norma Bengel, né, para minha pesquisa. Que e era uma falei, grande atriz, para quem não é, lembra, uma, uma é, das maiores brasileiras, exatamente. já aparecida há bastante tempo. né? É. E aí eu fui conversar com a Norma Bengel, e aí eu, eu falei, você lembra? Ela falou, eu não lembro. Eu lembro dessa senhora que fazia o papel, ela falou, mas eu não lembro se ela era uma famosa no passado. Tá. Uh -huh. Ela já tinha meio também esquecido, porque ninguém lembrava mais da Lia Torá. Que é, que é um nome maravilhoso, né? Lia É, é. é muito Agora, bom. incrível Obviamente, é a sua memória. A sua eu memória eu, eu acho incrível, mas retomando essa coisa aí da herança. É, da família, eu vi você uh, comentando numa entrevista que, você, uh, que o Danilo Gentili está no seu testamento. <risos> e eu queria eu que você contasse isso? que história é essa. Eu não tenho nem dinheiro para deixar para ele, ele é muito mais rico que eu, ele que deveria me pôr no testamento dele. Você sabe que você falou um negócio da memória, eu hoje ainda falei isso para o meu irmão, se eu ficar com Alzheimer vai ser uma sacanagem. Porque eu lembro de coisas de 1960, lembro, do casamento, lembro do casamento da Celí Campelo. Nossa. Você lembra senhora. da Celí Campelo? Que era Toma um Banho de Lua. O pessoal é, não vai lembrar aqui, muita gente da internet não vai lembrar uma música nossa. Toma é. um banho de lua, certo? Eu, eu, eu chorei época. no casamento dela, porque eu queria casar com ela, eu tinha três <risos> anos, quatro anos de idade. Então, assim, eu tenho uma memória fortíssima, assim. E eu espero que não aconteça nada até os 90, 100. Porque, olha, você eu e o falar. Jô Soares, que é uma pessoa que eu sempre invejei pela memória também, porque Muito, é isso, né? você lembra do nome da pessoa, do que ela disse, Muito. né? É incrível. Ver, olha o que, que ele é... falou da nova eu... Benda, fez um filme eu... com ela. E... Incrível, eu, eu, eu incrível. Eu acho, eu acho que na minha cabeça é o seguinte: é você prestar atenção na sua vida, não é? Eu é. acho que eu prestei muita atenção na minha vida, porque eu, talvez porque eu sou feliz é, com a minha é. vida. Então, eu prestei muita atenção. Então, você guarda tudo, né? Ah, hoje, inclusive, maravilha. eu te falei do, do, do meu irmão, né? Que eu estava com ele almoçando hoje. E a gente estava lembrando de viar, porque eu tô querendo para Foz de Iguaçu, Você acredita nisso? Em 1969. Cuidado, hein? Ah, tá. Com... Ah. É, em 1969, mas a gente só vai para o lado bonito. né é... isso. Eu também quero muito ir, eu não conheço as cataratas. Ah, é lindo. E eu fui para lá em 69 e eu estava lembrando isso com o meu irmão. A gente estava dentro do carro, meu pai tinha um fusquinha verde, a gente estava no, no, ouvindo pelo rádio, sabe o quê? O cara chegando na lua. Ah, meu, você é E eram duas notícias, o homem indo para a lua e a Vera Fischer no concurso de Miss Universo. Então a gente ficava ouvindo aquilo de madrugada até chegar o homem na lua. Ficamos lá e a gente estava em Foz do Iguaçu, que é um lugar maravilhoso, né? Claro, que a e outra, memória que a maravilhosa. Outra... Que é outra coisa também, que é o amor da minha vida, viajar. Eu adoro viajar para mim. Se me tirar meu carro e, me e não me levar num aeroporto, eu fico triste. Eu gosto demais de viajar. Somos e, essas dois. São as, e essas são as saudades que a gente sente, não é? Então, ai ah, que saudade para Foz do Iguaçu, vou, vou para lá. Sim, e as histórias, as, as, as recordações que ficam na memória, né? Muitas delas não estão no baú, a maioria delas não está no nosso baú físico, né? está aqui uhum. é, na é. memória, na, na nossa lembrança, é, sem dúvida alguma. Você é, é saudosista? Você... Você é é agora virou eu sou entrevista, não, mudou. Não, mas não? eu gosto... Eu, justamente, por ter uma memória ruim, eu guardo muita coisa. Eu guardo ingresso Ai, de show que, que eu fui. Eu vejo, quando eu vou lá remexer, que de vez em quando a gente faz isso, quase de vez em nunca, melhor dizendo, hum. mas eu, eu pego e falo, nossa, eu fui nesse show. Nossa, eu fui nessa peça. Eu assisti uhum. a fulana. É. E que eu não me lembro, entende? Então a minha memória é prejudicada, infelizmente. Então eu que guardo muita é? coisa, porque é. ali eu, aquilo me, me, me traz as lembranças, né? me ajuda e, e, a trazer. E você guardou seus recortes de jornal, falando de você na TV, falando... Tenho matava, guardado. Guardou. Tudo eu não vou dizer, vai, mas muita coisa que já saiu sobre mim na imprensa. Olha isso aqui, olha isso aqui. Hoje está complicado, porque não tem mais papel, né? A gente não guarda mais papel, porque está tudo na é, internet. Mas aí guarda tá... arquivo, né? Está até mais fácil, né? O que, que eu faço com essas caixas todas que eu tenho aqui? É um problema, é. né? Eu tenho é um o que fazer, eu sei o que fazer com isso. Eu estou organizando tudo dos últimos 30 e tantos anos para doar para alguma escola de teatro, que algum aluno talvez vai, ou de, de jornalismo, que alguém vai querer, daqui a 50 anos, falar quem que era Lu e vai lá e vai pesquisar como eu fui Verdade. atrás Torá, né? Mas Verdade, eu fui atrás porque nem Alia tudo Alia está na internet. Né? Não, Ao contrário do que muita gente pensa, nem tudo está na internet. É. Especialmente quem já era um pouco da era... Pré-internet, é. É, como nós, né? Que eu queria falar lembra, agora do presente, né? então. Falar da sua peça que você está é, em cartaz já há algum tempo, uhum. a, aqui em São Paulo, e também falar desse novo canal aí do YouTube. Muito bem-vindo, tá conta para gente que história é essa. Então, a peça chama-se Humor aos Pedaços. Sou eu e o Guilherme Uzeda, a tia do programa Mulheres, é, eu falo que eu sou cafetão da tia, porque as pessoas vão lá para ver ele e me levam de presente. Então, a gente está todos os sábados no Teatro Fernando Torres, é, às 5 da tarde, matinê, para facilitar a vida de todo mundo. Gostaram assim, porque um dia eu encontrei com ele no num shopping, ele estava saindo com a filha dele, eu chegando, ah, tudo bom, como é que você está? Quanto tempo? Tudo em ordem? Ah, tudo bem, tomamos um café. Ah, então, a gente podia... Ajudar. Ele falou, né? A gente podia juntar os personagens da gente e fazer alguma coisa, né? Eu falei, tá. E, e aí entrou aquilo que a gente falou lá no comecinho da, da, da conversa. Cansado um pouco do stand-up, achando que já estava na hora de eu deixar a, a, a frente livre para o pessoal novo aparecer, eu falei, tá, vamos fazer isso. E daí a gente veio aqui em casa, em uma hora a gente esboçou um roteiro, e aí a gente estreou no Teatro São Cristóvão na Moca e foi um sucesso. Gente sentada na escada em todas as sessões. Tal. E agora a gente foi para o Teatro Fernando Douros no Tatuapé. Você viu que eu gosto de circular por São Paulo. E, Maravilhoso, e lá, aqui, dá lá, até acesso até a todo mundo, isso é muito legal. É, e até setembro a gente está lá. Concomitantemente está certa essa palavra, tá? Né? Concomitantemente. Concomitantemente, eu durante muitos anos eu trabalhei no canal de São Paulo, que era o canal da TVA, antiga TVA, que virou claro, não, que virou vivo. E aí o dono do canal Eduardo Nicolau falou: "Você não quer fazer uma coisa aqui? Eu vou abrir um canal novo de entretenimento chamado Canal K. E aí então o Canal K ele vai ser pela vivo e também transmitido pelo Canal K do YouTube. E o meu canal, Marcelo Mestre, que chama Marcelo Mestre de um, também vai transmitir essa programação. Sim. Então, assim, é uma coisa. Hoje em dia a gente tem o canal oficial na Vivo, o canal do YouTube do canal oficial, o meu canal, o meu Instagram, o meu Facebook, o Instagram deles, o Facebook deles. Ou seja, é um. É um network pessoal, assim, particular. Eu estou achando maravilhoso. E vai estrear agora, talvez em agosto. Sempre tem uns ajustes que atrasam, né? Mas é, eu já vi sacana. o material, ficou muito engraçado. São vinhetas de cinco... Vinhetas não, são cinco minutinhos de, de comédia. Então eu ponho lá meus personagens, algumas umas coisas de stand-up e tal, mas está é, para estrear. E o Guilherme Uzeda também tem um programa lá que vai chamar Surreal. E a nossa produtora, Daniela Tesolinga, uma grande jornalista também, como você, vai ter um programa lá chamado Sassi. Né? Sassaricando, praticamente. E ela também vai estrear. Então, nós três estamos no teatro e no Canal K em todas as mídias que você possa imaginar. Ah, maravilha. Ah, em breve, então. Marcelo, para a gente encerrar, ah, queria, queria saber de você assim, é, se você se sente confortável em apontar para a gente quais são os, os grandes comediantes dessa nova geração que está aí e quais foram, na sua opinião também, os maiores comediantes que já tivemos aqui no país? Eu acho que hoje, grandes comediantes, eu considero Fábio Rabin, que foi um cara que cavou o sucesso dele maravilhosamente bem, Igor Guimarães, acho maravilhoso, Mel Maher, para quem não conhece, está na Praça Nossa, que eu acho brilhante, o texto dela é brilhante, assim, uma coisa maravilhosa. Carol Zócoli, que não é da nova geração, é da, mais da minha turma, mas como ela mora fora, então cada vez que ela vem aqui é uma explosão. E acho que quem realmente me influenciou, Pagando Sobrinho, você lembra do Pagando Sobrinho? Acho que não, não. né? Maria Tereza, que fazia a Dona Vamércia na praça, que ficava na janela, falava, minha boca é um túmbalo, muito, muito me influenciou, eu não, sei, eu não digo que influenciou no meu trabalho, no meu texto, na minha comédia, mas ela me influenciou como, é isso que eu quero fazer, e é, é, é comédia, é isso que eu quero fazer. Uh -huh. O Jack Benny, que é um comediante americano que eu acho maravilhoso, e Jerry Lewis, né Lewis, como todo mundo da minha geração, Jerry Lewis, Poxa. com certeza. Com certeza. Mas eu, tô, eu falei alguns dos que eu... Né, mas tem muita gente boa, tem muita gente Sim, legal. Lá. Que é isso que eu te falei, né? deixa eles agora, eles pegam esse bastão e vão seguindo com a comédia stand-up. Eu vou voltar um pouco para esse momento anos 80, anos 2000, da Terça Insana fazendo personagem, e depois eu vou fazer, talvez ano que vem, um musical. Mas eu ainda não sei, porque você acha que já voltou tudo ao normal? Não, né? Ainda não, mas eu tá não me venho, estranho, provavelmente né? e eu tô louca para ver esse sapateado aí ah, eu mal consigo andar mas tudo bem vamos lá que eu faço sapateado sapateado eu já fiz uma vez uma das coisas mais difíceis gente é muito fiz no flamengo que eu Nossa, não enfim não levei é adiante muito difícil. É. É difícil mas enfim me acho me maravilhoso esforço assim. para que se concretize aí que você Amém. tenha todo o público de volta é para te prestigiar porque você merece né você muito faz obrigado. parte já da história hum. da, da TV, do teatro, do próprio cinema, das novelas. Então, é, hum. quero te agradecer, um grande prazer conversar com você, uma alegria também, saber mais da delícia. sua história. Hum. E, e espero que a gente se encontre aí uh, em alguma peça maravilhosa, aliás, na sua peça, Nós, em breve, para ir lá te prestigiar também. A gente já se encontrou em emissora, né? aquelas coisas sim, que passam passa na frente do jornalismo, não sei o quê, de <risos> E eu sou teu fã, então, para mim, é um prazer ter feito esse programa com você hoje. Foi delicioso. Muito obrigada. Muito obrigada, querido. Um grande beijo, tudo de bom, sucesso e alegria. Amém. Gente, é isso aí, que delícia, né? Nossa, e que bacanas essas dicas que o Marcelo deu para gente. Pessoal para ficar de olho, hein? O cara sabe do que tá falando. É pessoal para a gente ficar de olho. Você gostou? Deixa aqui o seu like, aproveita e conta aí. Qual é? o comediante que você acha o melhor comediante que a gente já teve no Brasil, na sua opinião, e quais são os novos comediantes que a gente deve prestar atenção também. Põe aí a sua opinião, conta pra gente, compartilha esse vídeo, e não esquece também de se inscrever no canal, se por acaso um você é novo ou nova por aqui. Um grande beijo, te espero no próximo Fundo do Baú. Até lá!